Bem-vindos, meus amigos! Voltamos aqui para a nossa aventura em Skyrim e vamos aqui, terminamos a, a, a missão lá do dragão e olha quem que apareceu como companion para gente logo que eu comecei aqui a gameplay, até mesmo antes de gravar. Olha aí, Dona Lidia. Nossa Senhora, meu pai! Absurdo esse mod, linda demais! Vamos lá, gente. Eu, eu já vou fazer logo a missão aqui dos Greybirds. Deixa eu ver quantas horas são antes de estar de tarde. Vamos dormir. E aí a gente sai de madrugada e aí a gente já... Cara, lindo. Lindo, lindo, lindo o jogo. Uhum. Pessoal, eu peço desculpas aí mais uma vez para vocês que no último vídeo a gente teve uma forte queda de quadros. Eu atualizei todos os meus drivers gráficos e tudo mais. É... Eu vi também que é um problema recorrente no OBS de vários de várias pessoas. Eu vi vários tópicos pessoas reclamando desse mesmo problema. Então não era somente os, os drivers gráficos que estavam com problema Então, infelizmente, teve esse problema Eu no, no esse último vídeo Mas, mas tá tudo certo agora, vamos continuar aqui Eu sou fera para errar esse caminho De noitão aqui então eu não lembrava que ia nesse caminho não, véio, mas eu quero um acampamento Fica esperto, cara, em qualquer momento aparece um bicho aqui Ah, que susto, cara! Meu pai do céu! Esse baú aqui no meio do nada, Pai do céu! O que, que eu tô fazendo aqui? O oh. que aqui, gente? Ajuda, Lidia! Cadê você? Tá com flecha, minha filha! Pelo amor de Deus, me ajuda! Toma! Que susto que eu levei, cara. Nossa senhora, meu pai do céu! levei um susto, cara. Foi marido, uns caras com tudo pra cima da gente. Eu tô precisando daquela magia, cara. Identificar a vida, sabe? Não vai vir pra cima de mim, né? Nossa Ali! Oi! O que aqui, ó? Eu não sei se é inimigo, cara. Mas vou lá conversar, né? Deixa eu ver, deixa eu dar uma aqui, mano. Se você mostrar que esse lugar que é esse, cara. O que esse cara está fazendo aqui, patrulhando? Não tem nada! Tem outro! Nossa Senhora! Meu Pai! Cara, eu nunca passei por esse caminho. Deixa eu ver onde eu estou. É, tô chegando. Que caverna é essa, cara? Meu pai! Eu nunca vi essa caverna, cara. Juro. Eu vou entrar aqui, cara quero ver o que, que é isso aqui. Vergonha de quê? Vamos armar aqui. Cara, eu não esperava de encontrar essa caverna aqui agora não. Eu não lembro dessa caverna. Ah, mas vai ter bandido aqui, com certeza. Gravo de vampiro. Vem cá, vem. Oi. Oi, Lídia. Muito você andar com alguém é isso, gente. O que acontece? A Lídia não tem a furtividade que eu tenho. Eu vou andar com ela só pra vocês é, é, curtir um pouquinho dela e tudo mais, que é bacana, mas Tem que ter, vai ter merda bizonha aqui, velho. Pode saber. E apagar o fogo. Ó, uma, uma trap aqui, ó. Tem aqui nossa, que susto, cara que é essa mulher? Esse é o vampiro Toma. Nossa, eu achei que ela ia pisar na, na armadilha Eu poderia ter deixado, mas eu não quis Foto é... de vampiro de ter equipado Legal essa roupa aqui Porque... Aí é melhor, demais. Tô precisando de umas luvas decentes, cara. Luva feia. Agora, por que, que tem vampiro nessa caverna? Cara? Eu não lembro, gente. Tô falando com vocês, não lembro dessa caverna. Alguém aqui, aí. Um sentado lá Vamos ver se tem mais. Um sentado aqui. E oh shit. Oh shit! Toma! Vai, Lick, vai pro pau! A outra tá vindo. Tô vendo a sombra, parece aí, vem uma ó. Essa é mais forte. Essa é mais forte. Sai, sai, sai, sai. Lídia tá drenando a vida da Lídia, velho. Pau, ah, meu pai, ela nunca morreu. Cara, muito forte. Vira olhar para mim, cara, eu tô fodido. Morre. Nossa senhora, velho. É. Eu juro pra vocês, eu postei prego agora. Oh, pai. Paixão. Oh, que susto, velho. Um cara morto aqui. Imperial. Roupas. Eu tô com roupa de mulher. Pronto, gente. Vamos lá, vamos continuar. Os livros. É absurdamente, são absurdamente grandes, cara é, é, Skyrim fica até difícil de você explorar a lore de, dele Do jogo sem, sem ter paciência Então se alguém tá pensando em fazer isso Tenha bastante paciência e consciência Que o jogo é bem extenso, tá? Eu também, Nidio Muito... Alguém aqui Calma Vamos ver o que a gente faz, gente pegar. toma, pegar Calma Caramba, gente Que tenso, cara Olha o vampiro de gente morta, tem alguém ali, tem alguém aqui Vamos lá, Lidia. A gente agora. Ah, nossa senhora, essa flechada foi da sorte, cara. Nossa, tem muito lugar para explorar, uai. Se aqui... Nossa, aqui tem mais lugar para ir, cara. Eu não vou descer mais. Por enquanto, não. Vou explorar aqui, onde tem aquele cara ali. Ah. Ah, os caras desviam do trem, velho. O que é isso, cara? Agilizadinha. Tem Caramba, gente. Ah, vai ver a saída da caverna. Vamos ver o que vai dar. Ai, xixi. Que susto, cara. Tem alguma coisa aqui, hein, Lick. Vai estar uma neva vermelha. Opa. Morra. Nada Apare... opa veneno, ó oh, velho, sombrio, cara preto. preto aqui na frente. Vai sangue para tudo que é lado, filho. é doido. Mais nível, cidade de pedra. Agora é água, cara, que medo. Oh shit, oh shit, oh shit. Aí vai, Didi. Sai da frente. Isso. Nossa Senhora. Caraca, gente. Bonito, hein? Luvas de ferro. Não. Não vou usar armadura pesada, só armadura leve. Tá tão bem equipados, hein? Tem coisa aqui. Grau de vampiro. Agora imagina, O cara aqui, velho. Que que é isso? Mamãe. Parece uma criança, velho. Ah. Oh, Pode Meu Deus. Vai, Lidia! Eu tô te ajudando. Nossa, tem gente pra cá, assim! Gente do céu. Vai dar merda. Cara, eles vão matar a Lívia e vão vir pra cima de mim. Eu vou esconder aqui, cara. Depois eu vou ma matar um por um. Pai do céu, pai do céu, pai do céu. Vai dar merda bizarra aqui. Oh, meu pai. Nós vamos orçar a Lidia estão me vendo? Teoricamente, não. Ah, shit. Oh, shit. Nossa Senhora, são muitos, cara. Eu não consigo esconder. Ah, ah lá, lá. Eles estão batendo na mídia, cara. Tinha outro que eu não vi, cara. Meu pai. Oi. Ah, tava invisível! Claro que esse negócio! pegar aqui, tá ficando sem flecha, cara. Oh, shit! O que tá esse trem azul, cara? Ai do céu! Oh. Oh. <risos> Desossou, gente! <risos> que boa! De novo. Vamos lá. Vai devagar. Mas tá, estão desossando a né, mente. É jogo de pacientes. O oh, shit shit shit shit shit shit shit Agora só tem o um mestre A ninja tá sofrendo ali, coitadinha Ah, lá aí foda Fih, eu não acerta aqui não Maldito Gente o cara é desgramado. Vou matar esse cara, não? Ele reviveu o cara. Ó. Vamos correr. Depois a gente volta. Nossa senhora, gente. Ai, uma das divindades lá. Caramba, quatro. A um pouco cara, não vai dar não, vamos ver o que tem aqui, olá aumenta a saúde eu quero, machado, ok, Deu que garanta da alguém. Nossa senhora, vou te falar. e ele fica curando esse viado. Oi. Azar, velho. Ai, desgraçado. Ele vai vir atrás de mim, né? Com certeza, vai me desossar. Onde que eu tô? Pai do Céu. <risos> Vamos pra cá, cara. Vamos ficar com confus sem confusão mais, não. Oh, tem um cara ali, velho. Será que você é inimigo, cara? Agora a Lídia, cara Será que ela ficou lá dentro, velho? Espera lá, velho, não quero nem saber Ficou muito fraco Gente, o que é isso, cara? Um outro caçador aqui, só um caçador? Não, não quero não. Não parece nenhum. Ah, tá de sacanagem. Eu tenho certeza? Caramba, ah, que a é treta tá quem me persegue, velho. Porra. Ai, desgraçado. Deixa eu quieto. tá danado cara, Ué, o cara curou? Nossa senhora, gente que coça que eu tô tomando, que que é isso? <risos> Meu pai do céu, cara, que que é isso, gente? Meu Pai! Bora! Nossa Senhora! Tá danado, cara! É... Vamos lá! Eu nunca passei nesse caminho, gente! Foda isso! Parece que tá certo aqui, ó! Esse caminho é 200 vezes mais perigoso, velho. Agora a Didi vai se perder, cara. O vampiro ainda tá aparecendo pra mim na tela. Ah, mas um dia eu vou voltar lá, vou te desossar no meio. Agora, gente, deixa eu que aqui. Oh, shit! nossa senhora, mas tá bravo, cara. Tá brabo, cara. Toma. Nossa senhora. Ai do céu. Que dificuldade, cara. a casa aqui, velho. No meio do nada. Ah, problema esse negócio, cara. Aí o cara fica como se estivesse me detectando. Cabana do alquimista. Ah, eu vou dormir 12 horas aqui, cara. Nossa, cara. Uma viagem cabulosa, viu? Sacanagem comigo, né louco? Nossa senhora. Eu preciso de raças. Nossa senhora. Tá ah, maluco. Ei cara, eu lembro. Eu já passei aqui sim. Nossa, aqui vai ter uma cara aqui, bicho. Pra cá, a Trupe aqui, cara. Será que eu cheguei? Nossa, normalmente cara, cheguei. Que viagem foi essa, cara? Agora parou de aparecer o um cara no mapa lá, ó. A aparece. aqui quieto, gente. Eu não vou caçar confusão de Lídia, não. Eu não quero ninguém no meu pé mesmo. Nossa Senhora. Sofrido. E vai... Eu vou sofrer de novo, porque vai ter um cara, hum, como é que fala? Um troll lá subindo, cara. É, chegamos na cidade. Acho que agora a gente pode até parar a gameplay por aqui, porque já tá dando muito tempo. É, gente... <risos> Primeiramente, obrigado por vocês suportarem a minha surra até aqui, tá? E até a próxima, cara. Obrigado mesmo aí, pessoal. Um abraço a todos.